Não sai agora porque você é falando do Gamax, nós estamos aqui com mais um vídeo de terror. Finalmente, gente. Soma! Eu estou esperando esse jogo há tanto tempo! Mais tempo que o Johnny Mano, esse jogo.. É, vai ser sensacional. Eu, eu tenho grandes expectativas desse jogo. A realidade é aquilo que mesmo você pare de acreditar, não vai embora. Simon? Você está bem, Simon? Acho que, está acho que você está sangrando. Ah, isso ah, não é nada. É só meu cérebro que não consegue parar de sangrar, aqui, de sangrar desde o acidente. Aqui, pega isso. Não isso, isso é para depois, para scan. não, isso é para depois, para o exame. É verde. Ashley, eu preciso te falar alguma coisa. Então, por favor, não me faça isso parecer estranho. Não deixar estranho. Não, é não, assim. não. não, não é nada disso. Por que agora. quem é David Munshi? É Porque nunca dá tempo. Para quê? Ashley, para que? Ashley tem que ser. Ashley é uma praga na minha vida. Yeah, ah. ah. ah. yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett. Yeah, that's me. Só eu. Meu nome é David falamos antes. O brain scan, eu lembro. Você está bem? Sim, é. sim. eu só tive um, um, um pesadelo. Um pesadelo. É. Hoje ainda é. está de pé? É. Sim, é por isso que eu estou eu ligando. Quero eu queria levar de beber de o fluido, fluido rastreado que enviei. Ele irá, ele irá me ajudar captura a me capturar a imagem melhor. De Não, me preocupem. Preocupem. Eu, eu, eu Não se preocupe, eu tenho ele por aqui. Ok, okay. ótimo. A gente se vê em algumas hora. horas. Tchau tchau, meu amigo. Deixa eu ver uma coisa, gente, rapidão. Tá gravando. Creio que está, tomara que não para, mano Para se mover, os as teclas Ai, que saudade disso ah! Usei o mouse enquanto segura a gaveta Nossa, que saudade disso Peraí Anzol Mark finalmente vão ter um descanso Eles conseguiram economizar dinheiro para levar a família às férias no Havaí, planteadas há tanto tempo Mas quando o sol se pôs na praia de Joaquim No primeiro dia, o paraíso de Mark de diante se transforma em um pesadelo Quando nadadores são pegos por milhares de ganchos Que saíam de algum lugar da água Vagorosamente os nadadores eram puxados Gritando para a água escura Desesperado para salvar seu filho de sete anos Charlie é pego pelos perversos tentáculos. Misterioso, místico, absolutamente assustador Anzol deixará você é agarrado na poltrona. Hooked. Mano, gente, esse jogo é sensacional. Vai trabalhar nesse fim de semana? Ou o que? weekend? Ou next, De me mail ou algo tem memória de um peixe de aquário. Até I mandei um e-mail pra lembrar ele não mandei. Você pode pressionar R para... Mano, gente, olha esse jogo. Ele é sensacional. O uh, que é isso? Uma foto. Por que, que eu tenho um monte de fotos? O que é isso? Ah, um inseto. Mapeamento de mentes, ah, oh, que trecho, são rascunhos. Melhor logo, com amor, mamãe, oh, que fofo, Toronto. Ontem, um motorista, uma motorista distraída com seus filhos passou o sinal vermelho e bateu no carro do cruzamento. Tá. A mãe e seus filhos, que viajavam em uma também de tamanho grande, não sofreram ferimentos gra graves. No entanto, os passageiros do outro carro não tiveram tanta sorte. Quando o carro bateu do lado do passageiro, Ashley Hall, de 23 anos, sofreu ferimentos graves e morreu sufocada com sangue pelos pulmões. Antes que o bolonha chegasse, seu amigo de motorista Simon Jarrett, de 26 anos, sobreviveu. Porém, o resultado complicado acredita que deixaram com dano de cerebrais permanente. Será que é? Não. Não é possível. Cinema. Grande sucesso no verão. Oh my god. Você pode usar. para. Uh! Isso é ótimo! Luz, né? Pelo amor de Deus. Precisamos de luz nessa vida. Porque.. Tá, o uh, que é isso? Foto. Ó, oh, sou eu? Ó. Oh. Foto. Cartão. E uma foto do meu pé na areia. Sessão. Obrigado novamente por participar de nossa pesquisa. O exame será realizado no laboratório. Mas. Tá, nossa César, um pouco. Tentarei marcar uma sessão para o sábado. Assim que tiver uma confirmação. Mano, esse jogo tá até, mano, muito. É... Ai, qual é o nome daquele... Ah, o outro de terror deles, o antes, eu esqueci agora o nome. Penumbra. Mexi em computadores bagulhos. Oi, Jesse. Ah, oh, que... esqueci de enviar. Ah, rascunho, tá. Já que provavelmente você deve ter esquecido, é só pra lembrar que eu tenho uma daquela... Ah, tá. Sim. Better late than never. Antes tarde do que nunca. Fico feliz em ouvir que seu, suas dores de cabeça se tornaram menos frequentes. Seus últimos exames mostraram que seu cérebro está se recuperando aos poucos, mas ainda é muito cedo para dizer... O sangramento vai continuar até os próximos meses e você terá que vir ao hospital. E algumas vezes para drenar. A... Ah, tá. Já que o estresse pode ser fatal, eu escrevi uma presqui... prescrição para você. Pesadelo. Por favor, lê as instruções médicas. Ah, tá. Então, o acidente parece que foi comigo, mas isso já faz um tempinho. Então, parece sei lá, eu meio que aceitei. Oh, que fofo! O verão está chegando, espero que seja bom. Ah tá, é assim que. Ué, peraí. Assim. Ah, Nós temos uma privada. Direita abre e esquerda fecha. Ou vice-versa, sei lá. Vamos escovar os dentes! Cadê? Cadê a escova? Vai, gente, vamos escovar os dentes porque. A higiene bocal é essencial tchik tic quero tomar um banho Não quero ah. Deixar tudo aceso Porque eu não ligo pra natureza Que isso Massive recoil Ah, é um filme de policial Hum, parece que eu comi um, um Lanche muito bom uma carta para Sim Jarrett. Lixo. Lembrar a Jesse. Pegar medicamentos, flores para funeral. Concordo, cara, até essa eu acho. Muito estranho só ter fast food aí. Bom, vamos vamos para o que interessa. Beber o fluido... Ah! Onde é que tá esse fluido? Que é isso? Pizza! Onde é que tá esse... Foi mal. Hmm, não. Não quero comer isso. Gente, cadê o fluido? There it is. Aqui. Para usar objetos objeto que adquiriu, pressione quando o item for exibido na tela. Olha, isso tem mão, gente. Isso é muito show. Nunca teve mão nesse jogo. Ter teve, mas era animação, parece leite, mas o gosto é como chupar uma moeda. Ah, é tipo... Eu esqueci o nome agora também. É um remédio pra você fazer ultrassonografia. Não. Tomografia pra fazer tomografia, é horrível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, esse jogador é muito. Ih, eu tô no ônibus. Caralho, Morpheus! Jesse. Jesse. Recebi é seu e-mail. Slaro, só queria desejar quer dizer, boa sorte. Thanks. I should be able to come oh, to the store after the scan. gente, não vai reclamar, ficar falando. Ah, esse quem não conhece o jogo, tá? Esse chega quer ficar uma bosta. Gente, o jogo ele nunca o foco foi gráfico, tá? Empresa indie. Mas o Amnésia, por exemplo, é um jogo sensacional e o gráfico não é lá grande coisa. Eu não esperava um gráfico nova geração pra esse jogo, que tá muito bonito. As animações eu achei que tá muito bom. Eu tenho pernas agora, tem pessoas. Antes só tinha homem nu no Amnésia. Nem pra ter umas mulher também. Os caras eram injustos. No penumbra nem isso, tem? Eles evoluíram muito. Mano, esse jogo vai ser sensacional. Hello, Dr. Munchie. Eu quero pintar. Eita porra Eu disse que eu quero pintar porra Tá, vambora Where is Cadê todo mundo? Achei que be, esse place place lugar be, estaria busy. cheio Bom, supostamente era para estar Quero água Olha isso This is the place, right? Must be. Here. Vamos ligar para o Motinho. Great. Her phone turned off. Ah, that's okay. I can figure this out. Um, uh, assim andevta tá aqui. Em algum, provavelmente não ou vai, ou não ou está no computador, é o que eu penso, sei lá. Mas vamos olhar. Porta obstruiu o cérebro, consegue se curar. Ah, não tô afim de ler isso aqui não, gente Quem quiser, pausa aí que tá em português Eu vou deixar o pendrive aqui Porque nesse jogo alguns objetos são Tá, ele ficou preso Ótimo Então ele não vai sair dali, pelo menos, né Eu amo esse jogo Que isso Página 56 2501 Eu sou foda. Vamos ler o e-mail. Rapidão, gente. Acho que... Só temos algumas horas. Já estou com Simon. Precisamos fazer isso. Eu vi o no notebook. <risos> você chegou. Arrume suas coisas. Olá. Oi, pau. Eu falei com a Pace sobre o laboratório essa semana. Consegui marcar o aparelho. Tá. Beleza. Do lado de fora. Consegui um tempo extra no laboratório hoje. Sub mudança de código. Então eu chamei a segurança conversa. Ah, tá. Então mudou a senha parece Aí Eu como sou boladão Eu vou levar esse a, a, o, Esse daqui é o É o Meg, tá gente? É o Meg, tá? Pra quem não sabe é O Meg Ô Meg É o Meg Hello Meg Vão Meg Vão Meg Mag, vem comigo Para correr Sim, eu vou usar muito isso Meg, Meg, o que é isso? Me explique, Meg. Eu preciso que você me explique o que, que está acontecendo. Meg, uma coisa muito boa desse jogo é a física, gente. A física é muito boa. Você sente que você tá carregando algo pesado, algo leve? Meg, me ajude a descobrir o que devo eu fazer. Bom, provavelmente não é nessa sala. Vamos, Meg. Ô, Meg, caralho. Pra que fazer isso? O que que, que que te fez? Vamos na sala lá atrás. Não dá pra abrir Também não dá James Maggie E essa? Acho que essa dá hum. Essa por favor Eita Maggie Ali o cara Oh, hi Didn't Não, Simon Jarrett, right Simon Dr. Dr. Munchy, but, uh, just Mr. Munchy but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah ah. it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh did you uh, take the tracer fluid? Yes yes I did. Great. Well we can start whenever you're ready. Tá. Meg? MEG! Ah, tá aqui. Você está pronto, MEG? Fique do meu lado, por favor. Eu tô com medo. Eu tenho medo de médico. Mentira, não tenho não, gente. Eu tenho medo de, de, de dentista. MEG, aí. Por favor, MEG. Isso, fique. Aperte meu braço. MEG! <risos> Ah, meu Deus do céu, é um Oculus rift. Eita. All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Sim, eu right. sou. Right. From Canada, Munchie, born 1988, July 16. Right, flat neurograph, versão 6. Good. Well this hurt? É um It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. que cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. da puta. cheese. Cheese. Isso é Matrix. Eu tô falando. É Matrix. Eu estava vivendo no Matrix. Ah, meu Deus! O que aconteceu? Whoa! Mister Munchie? Did something go wrong? <risos> o o Meg? This isn't funny. Eu sei que não é engraçado. Eu não em... Situações de estresse. Ai. Como que eu fui para aqui? Automático desbloqueio o sistema. Ah. Bom. Eu perdi o Maggie. Meg. Olá, Meg, você veio comigo? Você se transportou junto? Espera aí. Bom, gente, eu vou ficar com essa parte por aqui. Espero que tenham gostado. Vai começar a ação agora total. É, deem like, favorito, se inscrevam no canal. Compartilhem. É, comente o que vocês estão achando essa, essa série. Ela ainda está bem na parte de boa. Depois vai começar o grande terror. Mas então é isso, pessoal. Então, gente, falou.